You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at time for now. Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I, I ain't a person who understands all the clockwork. Olha okay. que vai fazer na televisão? que é? Ah, que ah, ah. Estamos a aparecer na televisão! Não, não, não mexe não mexe Assim, assim de tirar a arma. É. Onde está o bebê? É. Está no chão. Coitadinha é. da Júlia. Vamos fazer O com a Júlia. Estão a perceber? Ela deita-se no chão. Ela passa a vida no chão. Malta, começámos a eu a pastinha na Cristina. Quem viu? Quem viu? A Madalena viu, eu estou de pijama com estas calças, que by the way estão enormes, um elástico. Se bem eu acho que usei isto na gravidez ontem à noite. Eu ainda. Eu ontem ainda uh, fui editar o meu vlog de hoje. Portanto, hoje só me faltam pôr umas musiquinhas e já está, adiantei trabalho ontem. Consegui dormir mais tempo. Vas à mãe é isso. Não. E as minhas plantinhas estão a crescer cada vez mais. Estou a cuidar muito bem delas. Põe-nos água uma vez só duas vezes por semana. A Juri está melhor, vocês não têm noção. Eu sou mestre a matar plantas. Esta aqui é novinha, abriu. Eu vou agora vestir-me, tomar um duche. E. Vou lá acima com a Madalena que ela tem uma fralda para mudares. É, Madá? Olha, Madás, já mostraste o teu a tua... Madá, já mostraste o teu look do dia hoje? Tens que dar... Então vá, dá uma voltinha para vermos o teu look do dia. Isso Não? Ok, ela a Vedeta não quer. Ela que é a estrela destes vlogs, portanto ela não quer agora Deixamos para mais tarde E é isto, vou lá acima agora trocar uma fralda Já volto a contactar não. Sim. Queres pintar as unhas? Então vamos lá acima Pintar as unhas, bora Vem agora o que linda Gulosa E vaidosa Gulosa Só assim é que ela Glória. vai Cuidado para não cair isto não parte E não conseguimos pintar as unhas esta, vamos cortar. Vá, cortar para pintar. Tem que ser. Precisa esta mão primeiro. Vamos começar pelo dedo. A mãe, a mãe vai pintar as unhas da Madalena. E agora vamos pintar. Tem que pôr assim a mão esticadinha, ok? É para a mãe pintar as unhas da madrugada. não pode mexer, ok? Já sabes. Apoio. Vais superar? Então sopra, mas não pode mexer. Espera. Vou começar por esta. Esta ainda tinha branquinho por baixo, mas pronto, Fica para a próxima. Quieta, meu vai. Deixa ficar quietinha se a mãe não consegue pintar. vais de superar agora um bocadinho. Não podes pôr na boca. Temos que esperar um bocadinho, já sabes? Não, não, não põe na boca, é só assim, me ajuda. Boa. Agora não podes mexer. Ok, Mada? Mada, não faças isso, não vais estragar tudo. Agora a mãe vai fazer o toque atrás. Põe as mãos assim, abertas e esticadas, assim, que é para ficar bem, ok? Vou fazer já aqui um Vai ficar lindo cuidado agora. Uhum. Já está? Agora só falta um de Agora as, as unhas estão secar. abre as mãos na mesa. Olha, então... Então giras as tuas unhas. Queres mostrar qual é o verniz que estás a usar? É Dior. É o da Dior, número 449. É o verniz que a Madalena está a usar. Sozinha. Sozinha? <risos> Já está. Já está. Agora. Totos. E os Totos também. Vá com as mãos aqui em cima para não estragar, que é para superarmos agora. Posso ver as tuas unhas? Sim. Uau! Assim a não consegue ver, tens que pôr as mãos para baixo. Isso! Estão iguais às da mãe. Estão iguais às da mãe. Gostas? Oh. Isso, mostra assim. Uau! Que tal andar nesse cabelinho giro? Tal! Olha o balão! Uou! Tens um balão! Onde é que é a saia, Madalena? Não. É cor de rosa e é da Oscos. E a camisola de onde é? A tua camisola de golada tão gira. Mostra à mãe. Mostra aqui à câmara. A camisola é da Chico. Bem, mas eu Mais. vou agora tomar um duche. Está em baixo? Está a fazer aqueles feijões com a receita da Filipa para as crianças. Não fazia vice-gay, é, que é ótimo. Portanto, vou ver se está o meu banhinho. Vou levar cabelo. E depois tenho que atacar as minhas roupinhas, que estão todas por passar. Portanto, não, temos um longo não. caminho. mas tá mãe está aqui. Hã? É. Ah. Ficou aqui a Laura no chão, coitadinha da Laura. Fizemos bis a este prato. Bisámos o prato porque é delicioso. Recomendamos que vocês todos façam. Estes dois vão agora da rua, estão cheios de covid, cheios nas patas. portanto vamos limpar as vossas patinhas, ok? Bem, ali linha. Então, pego numa turita, e cá bateria, começamos, Bill vem cá, Bill odeia, mas tem de ser, começo logo por desinfetar aqui as focitas do, do doggy. Aqui a um boquinha, peitinho, que é o que toca mais no chão para cheirar tudo. E agora vamos às peitinhas. faz Baby. <risos> Alô, alô, vamos fazer o quê, Madalena? Bolo! Bolo! Muito bem! Vamos fazer bolo com gungun Temos aqui os ingredientes já todos. E vamos fazer bolo! Não é? Sim. A Madalena tem aqui a sua mini bimbi. E o pai tem aqui a sua bimbi. E assim. Vamos a isso? Sim. Bora! Mas não o que é que ela está a fazer. Tá bom, tá bom? Tá bom, galera. Assim. Lei, bonito! Ai não, não acredito! Espera, <risos> a mãe vai mostrar! Uau! Uau! Uau! Uau. E depois levar né, uma fotografia dos dois com o bolo enquanto a mãe passa a ferro, ok? Pode descer? E o pai vai aparecendo aqui! É só descer para falar! Ok, pai! Boa! Boa! Vamos pré aquecer o forno A 180 graus Um iogurte Também queres provar tudo menina? Só no fim é que podemos provar Pegamos no copo de iogurte que servirá um copo de medida Já pusemos um iogurte Agora metemos, utilizamos o copo para pormos tudo o resto com as medidas que Já vamos dizer, não é? Madalena? Então vá, bora, mais cinco Boa, até já Próximo passo será colocarmos os ovos também Os quatro uh! ovos Uau Uau Uau Uau Boa! Boa, Madalena! Boa! Não temos também tempo para não ter só muito Boa! Boa não! Hum? É bom. Isto não é farinha, isto é açúcar. Ah. É a mandareina. A mandareina, boa. Vamos pôr ao mesmo tempo, boa? Boa, Madalena! Está aí muito bem! Duas... O quê? Não, não é para tirar já, só quando o pai tirar. Nada de minha o que ela está a fazer o hoje? Nada. Nada, hein? Por que existe o que está a carregar? Ah, um, é tipo... Muito bem! Está a ser divertido, hein? Já, está a gostar mesmo, exato! É divertido. é divertido, meu amor! Ah, ah, ah, ah! Bem, já temos aqui uns ingredientes. Antes de começar na forma, vamos. Vou... Madalena, me ajudar a pôr a manteiguinha na forma, não é? Agora tem que fazer assim, Madalena. Que é para ajudar a untar Boa? Boa! Boa, ajuda o pai? Sim. É? Então vá Um pincel e tudo, uai Sim, mãe, temos um pincelinho não, Nós não brincamos Vai, galera Não meta a mão, não meta a mão Isso Boa Vá, espalha Boa, muito bem Vamos só arregaçar aqui as mangas Não, não está suja Boa Boa Boa Só assim deixar cair a farinha Boa, muito bem Já está Boa Sabe para quê que é, é para quê que é isto? Sabe para que é que é? É para o bolo não se agarrar é. Ficar coladinho A metermos a massa Assim, ó É provar? Está bom? A mãe também vai querer provar esse bobinho. Não. Não! Mas não pode provar. Sim! Sim. Isso está com um muito bom aspecto Madalena. Aqui está. Pronto para ir para o forno. Com a, aqui com a grande data. Está. Madalena. Estás contente? Que bom! Divertido! Nha! Tá se Está a ser divertido fazer isto? Já mostrou o bolo? Mas a é, está muito contente, não está? Papai! Estás a papar isso tudo, burrinha Mais! Mais! Mais! Não. Mais! Ah, espetáculo, isto é o nosso bolinho ah. que está ele oh, yeah. bolinha. Bem, a maior hoje teve o dia todo a passar a ferro, não foi, meu amor? Olha, sim, o panda, já viu o panda Olha, gostaste de fazer o bolo com o pai? Claro Gostaste, foi, foi divertido eu Espera! Foi divertido! Conta à mãe! Opa! Este cabelinho aqui o Fio que eu cortei a franja, está um bocado ratada Mas... Uh, vai crescer, vai ficar melhor pronto agora eu estou a acabar de editar o vlog que vai sair de hoje E... E pronto, aqui nada, eu volto para aqui Fica aqui o Gui com a Malá, não é Babi? é isso? é isso? Já adiantei uma data de roupa! Estou feliz! E agora? O que, é que, que é que estamos a fazer? Cuidado, Madaleira! O que é que estamos a fazer? O pai a, a sopa, não é? Muito bem! Não é? Agora estão muito dos miminhos da Madaleira! Miminho, hum. hum. miminho. Vá, vá, vá! E é isto, ui. Vai, Madalena. Tem que ser, tem que comer a sopinha. Para comermos o bolo, vá. Para... Estamos na varanda. Viemos apanhar ar, ar puro. Pessoas a passear os seus dongis. E nós cá estamos, não é, baby? Uhum. Foi um dia bastante bom, a agora de sair do meu vlog. Hoje nem me maquei. Vergonha. Vergonha. E temos um jantar vou vos mostrar. Uhum. Uau, baby! Foste tu que fizeste, né? foi. Confessa. Foste tu. Não, não me Mas só um é que leva Só um é que leva molho? Isto é o molho de um. É que é só para não ficar ah, Gênio. E agora temos a Artisani que continua com entregas ao domicílio. Uma alta. Três sabores. Nesta linha é que <risos> Guilherme. Mulher. Gui vai abrir. Temos o bolo. Já vai aqui a meio. Este bolo está maravilhoso. Foi a Madalena que fez, não foi Gui? Está muito bom. E pronto, malta. Hoje acaba o vlog um bocadinho mais cedo, 10h30. Um, Madalena já dorme, como dá para perceber. Vou ainda depois de jantar uh, editar este mesmo vlog para sair amanhã. Assim fica mais fácil. E depois vou a dormir. Uh, e assim que fizer um plano da semana toda, partilho com vocês. Porque vou fazer vlogs todos os dias, não é? Às 9 Sei é aqui vídeo. Uh, e é isto, malta, portanto, vamos, vamos agora deixar o vlog por aqui, vou-me atualizar das notícias, porque eu não vejo notícias o dia todo, estou sempre como há lá, hoje estive a passar a ferro, e ficou quase, a grande parte, digamos, da roupa dobrada, fui a traçar a roupa, e ainda tenho que passar outras tantas peças de roupa, portanto. Amanhã continuo. Ficamos por aqui agora. Espero que estejam a gostar. Obrigada pelo vosso feedback. E, e é isto. Um grande beijinho a todos. E vemos amanhã à mesma hora. Beijinhos. Ah, é verdade. Não se esqueçam de fazer like e subscrever o canal. É super importante para mim. Ajuda imenso a crescer aqui no YouTube. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram. Nós temos conta no Instagram. Pode e Di.mps. Emafala.sampai. Ah, vou só mostrar os lá. vejam só... Que delícia! Temos morango, pistacho e a Descrem. Ah, creme de salgado. Descrem. Portanto, malta, tenho agora um pouquinho para me entreter a comer este geladinho e é isto. Hoje não me acolhei, nem me penteei, saí do banho e fiquei assim no YouTube. Um nojo, um nojo, não está lavadinho. E vamos, malta, um grande beijinho a todos e vemos-nos amanhã, à mesma hora. Beijinhos!